Boa noite a todos, oito horas em ponto aqui no meu reloginho, estamos iniciando mais uma live e o propósito de hoje é continuar o assunto da live da semana passada falando a respeito de macrovisão bíblica mas antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero pedir logo de cara aí para você que está nos acompanhando duas coisas se você é, quiser interagir conosco nesse sentido, primeiro né nós vamos falar a respeito dessa macrovisão, da capacidade de entender o todo, a construção bíblica integral. Eu, particularmente, acredito que vai ser uma live muito interessante, edificante, enriquecedora. E acredito né, que você poderia compartilhar aí para algumas pessoas que, talvez, é, gostariam de poder acompanhar. Então, se você puder, envia isso, compartilhe o link aí para os seus contatos. É, talvez a gente possa... Alcançar mais gente nesse primeiro instante, apesar de que a live depois fica gravada e disponibilizada. A segunda coisa, né, nós sempre encorajamos as pessoas a darem testemunhos né, de como o Orvalho.com, ministério de espírito tocado, abençoado, lançado as suas vidas, então fica um incentivo. Né, tanto também como se você quisesse identificar de onde está nos acompanhando. Né. A gente tem gente aí de tantos lugares diferentes do Brasil e do mundo. É, é, é, que nos acompanham. Então, se você quiser, compartilha, coloca aí é, é, é, nos comentários. Em relação a perguntas, né, se tivermos tempo no final da construção, eu vou abrir para perguntas relacionadas ao tema. Né? Então, vou pedir a sua atenção é, nesse sentido também. É, antes também de falar a respeito do assunto, nós temos aqui dois lançamentos para aqueles que já estavam, normalmente, às oito horas aqui, a gente inicia ao vivo, mas a gente tem ali uns dez minutinhos, para quem vai chegando antes, de vídeos né, que são gravados, para que a pessoa não fique só esperando a tela. A gente alterna, entre. começamos em breve vários vídeos. E, num deles ali, eu falei a respeito do livro Andando com Leões. Esse livro foi escrito pelo Jonathan Wiggins, é um pastor do Colorado, nos Estados Unidos, tem prefácio do John Maxwell, eu tive o privilégio de conhecer o Jonathan, alguém que posso chamar é, é, de amigo, né? já ministrei algumas vezes na igreja dele, ele já ministrou algumas vezes aqui na minha igreja, em outros eventos é, no Brasil, onde o levamos, é um homem de Deus, ele tem uma perspectiva extraordinária que ele aborda nesse livro, a respeito dos relacionamentos, do poder terapêutico, né, de cura que existe nos relacionamentos e de como Deus deseja para o nosso crescimento é um material fantástico. Você pode adquirir acessando esse link aí, lojaarvalhocom ou se não tiver assistindo no celular, quiser mirar o celular aí a câmera do celular no QR code você vai ser transferido para o link. Outro livro que lançamos na semana passada é esse aqui, a história de White. Todd White é um homem de Deus que me inspira muito, uma pessoa que move ao mesmo tempo com intensidade, com simplicidade nos dons do Espírito. Sua história de conversão é algo extraordinário. né? E a maneira como ele conta, não só a conversão, mas como ele vai ministrando né, da parte de Deus, princípios, valores bíblicos, à medida que ele compartilha a sua história, é o que com certeza vai te abençoar. Não só o que Deus fez no sentido da conversão, mas depois disso. Tudo aquilo que ele cresceu, que ele tem experimentado em Deus, é uma história inspiradora. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E, na verdade, antes de começar o assunto, que eu não quero ficar parando depois, eu vou compartilhar o vídeo que nós temos do Todd White falando a respeito desse livro. Se liga, dá uma acompanhadinha no vídeo aí e daqui a pouco a gente volta. Have you ever wanted to be free from guilt, shame, condemnation, regret, depression? Have you ever thought to yourself, I wish that I could hear God's voice? Or, man, I, I really want to do more for God. I want to do something. Or, I'm really tired of being afraid and not being able to step out and talk to people. I feel inside that I should, but I can't. Well, what I did was I wrote a book about my 17 year life journey in Jesus and my freedom from suicide, from guilt, from depression, from anxiety, from fear, from anger, from hatred, from worry. Worry was constant in my life. And every time I tried to get free, I never could. And it got worse and worse and worse. My journey with Jesus is absolutely ridiculously crazy, but it's absolutely normal for every believer. And so in this book, you're going to find the reality of tools to keep you free from guilt shame, and condemnation. In this book, you're gonna, you're gonna see what it's like to be able to walk free from fear. What does it look like to walk in public with Jesus, to hear His voice in public, to hear words of knowledge, to hear, to hear prophecy for people, to lay your hands on the sick and see the sick healed because God wants to use you. You know, my journey into the miraculous has been amazing, but I have lived 17 years without guilt, shame, condemnation, regret. It's been gone from my life. And I have pressed into the miraculous. To the point where it is absolutely normal to be naturally supernatural. And if you guys want a head start and you want a jump start, a kickstart, get the book. It's just coming out in Brazil. It's gonna be absolutely amazing. And if you want to see what freedom looks like, read this book. And then three months after you're done reading this book and meditating on things that I've told you to meditate on. Look in the mirror and tell me what you see porque espero que gostado. É isso aí. É, tenho tenho recebido de Deus esse privilégio de estar com Todd várias vezes, em várias conferências, e ele, de fato, como eu falei antes, é uma inspiração, um cara apaixonado por Jesus, né? transborda isso o tempo todo, por meio de uma vida cheia do Espírito Santo, e a nossa expectativa ao fazer essa parceria né, com o Ministério do Todd, a Lifestyle Christianity, é inspirar você através dessa literatura. Né, para que você, de fato, entenda que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para todo o sempre que nós podemos viver o sobrenatural com simplicidade no nosso tempo. Tenho certeza que isso vai ser uma injeção de ânimo, de encorajamento para a sua fé. Bom, o assunto da nossa conversa hoje na live é a macrovisão bíblica. Na semana passada, começamos a falar sobre a importância de entender que a Bíblia explica a Bíblia, que você não pode pegar uma parte da Bíblia que não seja apoiada pelo restante da Bíblia, a importância né, de enxergarmos o todo, a harmonia da Escritura, para então chegarmos a conclusões. E alguns exemplos que eu dei aqui, né, quando o Senhor Jesus questiona os judeus os seus dias, diz, olha, de quem o Cristo é filho? eles respondem Davi todo mundo conhecia a profecia, né? Nós sabemos o quão séria ela era, os evangelhos de Mateus e Lucas começam atestando que Cristo é da genealogia de Davi, porque havia uma profecia sobre isso, mas quando ele se responde Davi, Jesus citando o Salmo 110, verso 1, diz, então, porque Davi, pelo Espírito Santo, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrada dos seus pés. A pergunta de Jesus é, se o Messias é filho de Davi, por que é que Davi lhe chama senhor? E naquele momento, Jesus não queria negar que era filho de Davi. Jesus queria abrir a mente deles para entender que se tratava mais do que um mero descendente, um, um simples humano. Né? Jesus queria mostrar o caráter de divindade que se manifestaria no Messias. E ele começa a usar a própria escritura, dizendo, vocês estão vendo uma perspectiva, ela é correta, mas ela não é completa, está faltando algo. Isso diz respeito à importância de enxergarmos o todo da Bíblia. Também falamos de quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, e lá no deserto, e o diabo diz, pula do pináculo do tempo, porque está escrito, e aí o diabo cita a Bíblia, seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Jesus replica ele em Mateus 4:7 dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Quando Jesus diz, também está escrito, ele diz, ah, ah, o que você está tentando construir, tirar como conclusão de um texto bíblico, não é a verdade, porque tem uma outra coisa que contradiz a conclusão a que você chegou. Então, nós estávamos falando sobre a importância de estudar a palavra, de entender as doutrinas, de ter um conhecimento mais amplo e abrangente numa época onde as pessoas estão tentando... Eu chamo aí da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Então, nós precisamos dessa visão. Né, a macrovisão bíblica, o entendimento do todo, não só saber tudo o que a Bíblia fala a respeito de um assunto, para então fazer essa construção, a versão revisada de Almeida diz no Salmo 119, 160, né, a soma das tuas palavras é a verdade, não significa que não haja verdade em declarações separadas, mas que muitas vezes a verdade toda não será encontrada numa única declaração, mas sim no todo. E, além dessa importância, então aqui destacamos a importância de um conhecimento bíblico geral, de um conhecimento doutrinário geral, né, para que a gente não seja enganado de forma alguma a respeito do que é a doutrina, do que deveria ser a nossa fé e nossas convicções. Hoje, ampliando essa ideia e esse conceito de macrovisão bíblica, eu quero que você pense numa revelação que é progressiva, num Deus que não começa mostrando tudo de si, do seu plano e do seu propósito de uma vez só para os homens. Por exemplo, algo que eu e você é, é, é, podemos levar em conta é que quando Deus se revela a Moisés na Sars, né, Moisés pergunta ao Senhor, né, quem é o Senhor? E Deus ele, ele responde a Moisés no verso 14 de Êxodo 3, ele diz, eu sou o que sou. Né? Ele também se revela como o senhor, o deus dos pais de Moisés, o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó Mas quando ele envia Moisés para falar com os anciãos, o senhor fala para ele o seguinte Olha, eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó, mas não pelo meu nome Em outras palavras, o que Deus está dizendo agora a Moisés, a você estou dando uma revelação maior do que os patriarcas tiveram. Com isso, Deus está nos mostrando o quê? Que a revelação que nós recebemos dele é progressiva. Nós precisamos entender isso. Então, por exemplo, quando você vai é, é, procurar entender o assunto da casa de Deus, você vê lá na visão de Jacó, quando ele chama aquele lugar Betel, essa é a casa de Deus. Né? ele simplesmente chamou aquilo de casa de Deus, porque viu a manifestação da presença de Deus naquele lugar, uma escada que conectava terra e céu, os anjos subindo e descendo, e Jacó, sem muito entendimento, levanta uma pedra, uma coluna de pedra naquele lugar, e derrama óleo sobre ela. Interessante que a palavra messias no hebraico, que tem o mesmo significado que Cristo no grego, tanto uma como outra significa ungido, ou seja, aquele que era esperado era ungido. Né? Muitas das profecias falavam do Messias ou do Cristo. Elas, na verdade, se referiam a ele como uma pedra. Quando Jacó está ungindo aquela pedra, nós temos uma tipologia bíblica, uma projeção do que seria construído. Para onde isso nos aponta? Para o um plano e o um propósito de Deus, de fazer habitação entre os homens. Quando Deus cria e coloca o primeiro casal no, no, no jardim do Éden, Adão e Eva, Deus se manifestava ali porque ele queria ter comunhão. Quando você lê no livro do Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém descendo do céu, a declaração bíblica que nós temos é do cumprimento daquilo que nós podemos chamar do propósito eterno de Deus. João diz assim no, no, no verso 2 de Apocalipse 21, Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Esse é o desejo que Deus revela desde o início da criação, de comungar com os homens, de ter comunhão com eles. E nisso nós temos a ideia e o conceito de uma casa. Então, da visão de Jacó, nós evoluímos para a construção do tabernáculo que Deus ordenou que Moisés fizesse. Lá na frente, nós temos o templo de Salomão sendo construído. Agora, no interim, entre o tabernáculo de Moisés e o de Salomão, nós temos o tabernáculo de Davi, que era um lugar onde apenas a arca que havia se perdido quando foi recuperada foi trazida, e havia adoração contínua, 24 horas por dia, sete é, é, dias por semana. Quando você vai olhando esse desenho da casa de Deus, ele converte numa coisa. Jesus, no evangelho de João, diz, olha, vocês podem destruir esse templo? Em três dias eu levanto, as pessoas diz, levou quarenta e tantos anos para ele ser construído, como que você vai errar aqui em três dias? A liga diz, Jesus falava do santuário do templo. O que é que Jesus estava sinalizando? Que haveria uma mudança. Qual seria a mudança? A casa de Deus, não seria mais um prédio. Você entende isso quando a nova aliança chega e Estevão pregando, ele diz lá em Atos 7, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós sabemos quando Jesus dá o brado na cruz, está consumado o véu do santuário, onde a presença de Deus se manifestava. Ele se rasgou de alto abaixo, o véu dos santos dos santos. Deus estava declarando com aquela com aquele rasgar de alto abaixo, era evidente que não era o homem fazendo isso, era um ato divino, vinha de cima para baixo. Deus estava dizendo, minha presença não estará mais restrita a um prédio, a um edifício. E o Novo Testamento começa a enfatizar que nós somos a casa a habitação de Deus, a igreja chamada de a casa, a habitação de Deus, todo o processo da redenção está dentro do desdobramento de uma revelação de Deus procurando para si uma casa. Com casa, isso não significa que ele tenha necessidades como eu e você temos de moradia, mas ele queria um lugar para manifestar a sua presença no meio da sua família. Ou seja, você tem uma linha de construção lógica que ela vem desde o início e vai progressivamente sendo né, acrescentada, recebendo revelações adicionais. É muito importante que a gente consiga ter isso que nós chamamos da macrovisão bíblica. Então, me deixa eu tocar num assunto que daqui para frente vocês vão me ver falando mais a respeito do assunto. Né? Já há um bom tempo é, é, eu estou com o material pronto que finalmente é, agora será publicado. No final de novembro, essa é a previsão, né? espero que isso não sofra nenhuma alteração, é, terem um novo livro sendo publicado pela editora Vida, o título será Graça Transformadora. O propósito é falar do poder da graça, turbinando a vida do crente, não apenas arrancando ele do pecado, né? lá onde viveu no sentido de dizer você está perdoado, mas de agora seguir trabalhando de forma progressiva na vida do cristão para que ele seja transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Para que a gente fale dessa visão ao longo do livro, né? Eu decidi fazer uma construção bíblica dessa macrovisão. Então, nós começamos do período antes da lei, desde a criação do homem no jardim, a queda, né? Falamos a respeito de revelações antes da lei que mostrava o que é que Deus faria depois da lei com a vinda de Cristo. Então, apresentamos a lei, porque muita gente hoje em dia quer falar da graça como substituto da lei, mas não entende absolutamente nada sobre o papel da lei. Dessa maneira, ele acaba não conseguindo entender qual a razão da graça ter substituído a lei. Então, nós fizemos essa construção. eu estou muito empolgado, né? é, é, ainda temos tempo antes que esse livro chegue, vamos fazer muito barulho aqui para divulgá-lo, né? mas eu quero comunicar isso, que eu tenho... Eu tenho entendido a importância de levar as pessoas a não apenas tentarem chegar em conclusões, por exemplo, a respeito da graça, da vida cristã, começando de alguns dos textos do Novo Testamento, mas que aquilo seja a conclusão de uma construção lógica. Qual é a macrovisão? O que é que a palavra de Deus apresenta a respeito do assunto como um todo? Né? E o esforço é montar uma espécie de quebra-cabeça doutrinário. doutrinário. Então, nós vamos entendendo a progressão. E eu queria trazer alguns desses insights hoje para ilustrar essa necessidade de macrovisão. É lógico que não vou fazer nenhuma aplicação é, é, é, muito específica em relação à graça, à nova aliança, quero apenas mostrar como nós devemos entender a construção bíblica. Você vê, por exemplo, Estevão, em Atos, no capítulo 7 quando ele vai pregar o evangelho, ele começa discursando desde Abraão, de toda uma progressão. Abraão, na verdade, já é o que nós podemos chamar da terceira tentativa, do terceiro recomeço, ou novo começo de Deus. Nós temos um começo com Adão, nós temos a queda, nós temos Deus, entre aspas, aqui, resetando a humanidade nos dias de Noé e dando um novo começo e oportunidade, não demora muito tempo, você tem um Noé bêbado amaldiçoando é, é, o seu filho, mas Deus busca lá um Abraão da linhagem de Noé, e agora Deus faz uma aliança com ele. O tempo todo nós vemos Deus tentando abrir uma porta e um caminho legal, lógico, progressivo, para a chegada do Evangelho de Jesus, que seria a solução final. É por isso que o Novo Testamento vai tratar de todos os assuntos da fé, abordando, né, é, é, não apenas profecias do Velho Testamento, mas exemplos, histórias, elas são apresentadas como alegorias, como símbolos, como figuras. Então, é importante que a gente consiga ter essa visão, como nós amarramos todas as coisas no entendimento claro do que é, é, é, é o ensino das escrituras. Então, eu queria falar um pouco a respeito dessas coisas aqui hoje com vocês, né? a importância da macrovisão. É... João capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na live da semana passada, eu apresentei a, a, a parábola do bom samaritano como um extrato, um resumo de todo o propósito eterno de Deus. Falamos da criação, falamos da queda do homem, falamos de tempos distintos. Romanos capítulo 5, verso 14, fala de um período que vai de Adão, criação e queda, até Moisés, né? a partir de Moisés nós temos um segundo período, a chegada da lei, e agora esse texto que nós estamos lendo diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, então nós temos um segundo período de Moisés até Jesus, o primeiro de Adão até Moisés, e nós temos um terceiro período, no plano e no propósito de Deus, que é da primeira à segunda vinda de Cristo, quando teremos a consumação da redenção. E a gente foi construindo, através dessa figura, o resumo de, daquele todo né, que a palavra de Deus oferece a respeito do assunto. Agora, nós precisamos entender a importância de cada período. Nós falamos que antes da lei de Adão até Moisés, a humanidade não pode ser socorrida. Durante a lei, a humanidade não foi socorrida. Agora, não se trata de tentativas frustradas. O que nós temos é uma preparação para aquilo que um dia haveria de se manifestar. Né? e quando nós pensamos dessa forma né? que Deus já tinha tudo planejado por exemplo, o apóstolo Pedro né? ele diz em 1 de Pedro a respeito de Jesus e ele se refere né? falando de Cristo como o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo né? eu gosto dessa, dessa declaração, verso 20 de 1 de Pedro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês, então assim o que é que Pedro está dizendo? Apesar, ele está falando em dias recentes, a morte e ressurreição de Cristo e ter sido levado ao céu, e diz, apesar de ter se manifestado agora, recentemente, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Isso não fala só da presciência, mas do planejamento de Deus. O Criador sabia que a criação iria falhar, que precisaria de conserto. Então, todo o plano da redenção já estava pronto e preparado. O fato das pessoas não terem conhecido com clareza quais seriam os desdobramentos não significa que Deus não tivesse né, tudo planejado. Ele só deu a conhecer depois. Então, olha o que Paulo diz em Romanos 16, 25 e 26 horas. Ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Paulo está dizendo a mesma coisa que Pedro, né? agora manifesto, mas é um mistério guardado em silêncio. Então você vai lendo o Velho Testamento, o próprio Jesus diz Aminais as escrituras, João 5,39 e são elas que testemunham a respeito de mim. Tudo na escritura converge em Jesus e aponta para Jesus. No entanto, isso ficou muito mais fácil de se perceber depois que Cristo veio. né? Essas figuras apontavam, era como se fosse uma mensagem codificada, que seria muito melhor entendida depois da manifestação de Cristo. Mas é muito importante que a gente entenda que Deus planejou essa construção. né? Depois o verso 26 diz que agora que Cristo se manifestou, ele não fala apenas da revelação, da vinda de Cristo em carne, mas também ele diz, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Escrituras proféticas não é apenas as profecias que se cumpriram de forma detalhada. Né? Você pega o, o, o Velho Testamento, nós temos muitas profecias que elas se cumprem de forma literal, nos mínimos detalhes, em Jesus. Mas nós temos também figuras, sombras, tipos que a lei projetava e que todos eles se cumprem em Cristo. Então, essa ideia de que tudo na velha aliança apontava para uma revelação em Jesus, ela precisa sempre ser levada em conta quando nós falamos a respeito da macrovisão, porque existe uma construção progressiva de algo. Né? E quando nós pensamos dessa forma, nós precisamos entender a lei. Deus não faz nada sem propósito. A lei foi dada com um propósito. A pergunta é, qual é o propósito da lei? Nós precisamos, de fato, compreender isso. A Bíblia diz que de Adão até Moisés, mesmo que não houvesse lei, e ali ele está falando da lei de Moisés, uma lei abrangente, porque é lógico que já havia alguns mandamentos. Deus, por exemplo, depois do dilúvio, fala a respeito de não se matar é, é, é, ninguém. Havia determinações que foram estabelecidas antes, tanto que, normalmente, quando nós falamos do fim da lei de Moisés, a gente sempre fala da importância de distinguir lei cerimonial de lei moral. Então, por exemplo, a proibição ao homicídio de antes da lei, ela foi incorporada à lei de Moisés e na Nova Aliança ela continua mesmo com o final da lei de Moisés. Então, por exemplo, nós temos Deus proibindo é, é, é, a ingestão do sangue antes da lei, durante a lei e depois da lei. Nós precisamos lembrar disso, que no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, esse princípio é sustentado, porque não se trata apenas de uma lei cerimonial, e sim de uma lei moral. Tá? Eu, eu não vou entrar em todos os detalhes dessas definições, mas é importante que a gente entenda isso. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça né, de todo aquele que crê, nós precisamos entender que ele não está falando que é o fim de todo e qualquer tipo de lei, quase como sugerindo que então se instaurou uma anarquia gospel. Eu vejo de vez em quando pessoas que reagem, quando estou pregando sobre obediência, na nova aliança, no tempo da graça, e alguns, não, não, não tem mais lei. Né? Tipo assim, você está falando de obediência, obediência sugere que não tem lei. Eu digo, quem foi que disse que não tem? Né? A Bíblia, Jesus fala sobre guardar os seus mandamentos, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama, João 14, 21. Nós lemos em Mateus é, é, é 28 na grande comissão Jesus mandando fazer discípulos das nações batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo o que ele ordenou né? o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 9 a respeito da lei de Cristo é lógico que existe lei o que nós precisamos compreender é que houve uma mudança de lei então Hebreus capítulo 7 versículo 12 diz que onde a mudança de sacerdócio a mudança de lei não é cessação, não é aniquilação Agora, a pergunta é, por que, que houve uma lei que seria mudada? Nós precisamos entender que a lei ela tinha um caráter temporário. Ela não foi dada para ser permanente, porque ela tinha um propósito de preparação. Ela também tinha um propósito profético. Esse propósito era anunciar a vinda de Cristo e a obra que ele faria. Quando tudo se cumpre em Cristo, a lei cumpriu o seu propósito. Então, nós precisamos entender quais foram as reformas que aconteceram, por que que aconteceu, né? Porque outro dia, uma pessoa falou, mas pastor, então se houve uma certa atualização aí, porque Jesus dizia, ouviste o visto que foi dito aos antigos, era a lei de Moisés, eu, porém, vos digo. Falou, Jesus claramente estava atualizando. Ele falou, se houve uma atualização na época, não pode haver outra hoje? Eu falei, não, né? Nós saímos de algo que foi dado temporariamente para algo que foi dado de forma permanente. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas é minha palavra, não passará. Se você não entende o propósito da lei em cada estação, você vai relativizar, inclusive, a durabilidade dela, né? a, a, a, o compromisso que temos de guardá lo ou não. Então, é dessa construção que nós estamos falando. Então, me deixe apresentar algumas verdades a respeito da lei. E nós precisamos é, considerar uma afirmação do autor de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, quando ele fala primeira aliança, Antigo Testamento, onde ele fala uma segunda aliança, ou a nova aliança, como Jesus já chamou, Novo Testamento. O que nós precisamos entender é, se a primeira fosse sem defeito, não buscaria lugar para a segunda. Agora, o que, que é essa ideia de defeito? Significa que Deus fez algo mal feito, incompleto, errado? Não. Deus usou a lei como uma preparação para aquilo que um dia se manifestaria de forma perfeita em Cristo Jesus. Né? Não se trata... De vez em quando eu vejo pessoas tentando tratar da graça no Novo Testamento como se fosse assim. Ah, no Velho Testamento, Deus, entre aspas aqui, estou sendo irônico e sarcástico com o pensamento de alguns, Deus errou a mão, Deus colocou... É, é, é, mandamentos que eram pesados demais, o povo não conseguia. Então, eles acreditam que agora a graça é Deus tentando consertar o que ele fez de errado, tipo assim, vão dar uma relaxada, vão dar uma facilitada, senão o ser humano vai dar conta de fazer o que a gente está pedindo, não. Né? E trabalhar as coisas dessa forma é uma afronta à sabedoria de Deus, à onisciência de Deus, à grandeza né, de um Deus que não vive de improvisos, que não tem um arrependimento literal, mesmo em situações, quando você vai ver a Bíblia falando sobre Deus se arrepender de criar o homem, né? nós chamamos isso de antropomorfismo. É uma forma de usar uma linguagem que o homem tenta entender, não de forma plena e completa, né? porque a Bíblia que não se contradiz diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então, nós precisamos de fato compreender que o Deus onisciente, que conhece todos os movimentos, tudo, todos os desdobramentos da história, ele não é pego de surpresa em absolutamente nada. Não existe a menor chance de que haja nele um arrependimento real, quase como se ele fosse surpreendido por alguma coisa. Então, o que nós precisamos entender é essa progressão. O que, que havia de defeito na primeira aliança? E que ela, na verdade, justificava uma substituição. Porque a Bíblia está colocando ênfase na imperfeição da lei para falar da justificativa para sua é, é, para sua substituição. Em Romanos 3, é, perdão, em Gálatas 3, nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? E agora ele vai citar um texto do próprio Antigo Testamento. Ele está citando Abacurgo 2,4. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Agora, ele faz uma citação da própria lei, né? A lei exigia do homem uma observância. Agora, o que é que o apóstolo está falando justamente a corrigir os gálatas que estavam tentando, na nova aliança, voltar a viver debaixo da lei? Ele está dizendo, gente, a lei, ela sempre empurrou o homem a uma mentalidade errada, a uma mentalidade de mérito, né? De eu fiz certo, eu mereço algo da parte de Deus, essa é a mentalidade que Jesus condena em Lucas 18, quando ele fala de um fariseu e de um publicano que sobem ao templo para orar. Um tá lá, ciente dos seus pecados, suplicando misericórdia de Deus, que é o publicano, mas o um fariseu, todo cheio de orgulho, né, se jactando diante de Deus, da sua religiosidade, Jesus disse que o pecador saiu justificado, mas não aquele outro. Então, o apóstolo, ainda na carta aos Gálatas, ele diz assim, irmãos, Gálatas 3, de 15 a 18, fala em termos humanos, Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizem aos seus descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e a seu descendente, que é Cristo. Agora, Paulo está explicando que a promessa de Deus, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, era uma promessa a respeito da obra de Cristo. Ele diz assim, digo isso. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Os caras estavam usando o argumento. Vocês não podem usar a fé para tentar anular a lei que já estava estabelecida. E Paulo usa o contra-argumento. Ele diz, não, não, não. Antes da lei ter sido estabelecida... Deus já tinha feito uma promessa a Abraão. Foi ali que Abraão creu. Foi ali que Abraão se conectou com Deus pela fé. Ele está dizendo: a fé antecede a lei. Ela supera a lei e ela vai continuar depois da lei. Para fazer essa argumentação, Paulo está fazendo e lançando mão do que? De novo do que nós chamamos aqui da macrovisão bíblica, né? Em Gálatas 3, seguindo a, a linha de raciocínio aqui do verso 19 ao 22, ele diz logo, para que a lei? Ele diz, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Isso Por causa das transgressões, tem vários desdobramentos, nós já vamos falar disso. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Aqui claramente Paulo explora o prazo de validade da lei. Até que viesse o descendente a quem se, foi, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente à lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então, ele mostra que a lei tinha um propósito. O propósito dela era ser temporário até a chegada do Messias, ela tinha uma previsão profética da vinda do Messias e ela também foi dada por causa, né? Ele, ele diz claramente: foi acrescentada por causa das transgressões. A lei não resolvia o problema de pecado do homem, mas ela continha o pecado. Ela determinava o que era certo e errado, ela determinava a maneira do homem relacionar-se com Deus e, mesmo em casos, né? Aonde houvesse transgressão e quebra do mandamento, Deus trabalhou a ideia de por meio do sacrifício de animais do derramamento de sangue dos animais que todos apontavam para a obra futura de Cristo trabalhar a ideia e o conceito de perdão dos pecados, perdão dos pecados não é um conceito do Novo Testamento já existia no Velho Testamento é por isso que nós precisamos entender que a graça não veio trazer só perdão de pecados, perdão de pecados já existia nós precisamos entender que a graça veio trazer algo mais algo maior do que isso mas a Bíblia diz né, que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A ideia e o propósito da lei era provar a incapacidade do homem. Paulo continua, agora vou ler dos versos 23 a 25, ainda em Galatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, outras traduções dizem nosso aio, para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Aquele trata o caráter efêmero, efêmero, temporário e passageiro da lei. Né? Quando nós olhamos essas declarações bíblicas, nós percebemos Deus tratando a própria lei como temporária e que chegaria o momento com a vinda de Cristo, onde ela se tornaria né, é, é, obsoleta, ela teria cumprido o seu propósito. Hebreus 8, Vou ler os versículos 8 e 9, na sequência 13, diz, e de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança para a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa aliança de tirar Israel do Egito, foi aliança com Moisés, a velha aliança. Pois eles não continuaram na minha aliança e não dei atenção a eles, diz o Senhor. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Depois, em Hebreus 9, de 8 a 10, a Escritura diz assim, com isso, ele está falando da tipologia do tabernáculo, com isso, da, em como as coisas estavam dispostas, o primeiro né, é, é, ambiente, que era o lugar santo, tinha um véu de acesso a ele, depois o segundo ambiente, o santo, o santo, tinha outro véu. E diz, com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, o caráter temporário da lei é indiscutível. Efésios 2,15 diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é que mudou? O que é que, de fato, aconteceu? Né? Nós precisamos dessa perspectiva. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz em Romanos 7,6, Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que vivamos da maneira nova, segundo o Espírito e não da maneira antiga, segundo a letra. Eu gosto de uma ilustração... É, do livro O Peregrino, um clássico da literatura cristã, que se você não leu, deveria procurar ler. É um livro de muitos séculos, é um dos livros mais lidos na história é, é, é, da cristandade. E ele trabalha toda uma analogia, né? ele chama O Cristão que se Converte um Peregrino na Caminhada para o Céu, e ele vai colocando muitas ilustrações de todo esse processo, da jornada, da caminhada, e tem um momento, onde peregrino está numa casa, não me engano, a pessoa que está falando com ele naquele momento chama intérprete, e ele entra num quarto que nunca tinha sido varrido, e de repente uma pessoa começa a varrer, levanta uma poeira, e é insuportável ficar ali, a ponto deles terem que se retirar. Mas intérprete sinaliza, uma outra pessoa entra, e ela começa a borrifar com água toda a sala. Depois né, que a água foi lançada e a poeira não só baixou, mas agora ali presa a poeira, alguém vem, consegue limpar a sala sem criar aquela confusão toda com a poeira. O intérprete explica para o um cristão, né? Ele diz, a primeira mulher que entrou e varreu a sala é a lei. Ele diz, a segunda que entrou depois de borrifar, né? E a segunda pessoa que entrou e a limpou, é a graça. Eu acho essa ilustração extraordinária. Qual era o propósito da lei? Não era remover o pecado, era comprovar que o pecado estava lá e não podia ser tratado a graça ela vem depois dessa constatação depois que a humanidade abriu falência não conseguimos andar em obediência não podemos viver de uma forma que agrade a Deus por nós mesmos é nesse momento que a graça se manifesta ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes não era espera pela espera não é só porque Deus fez promessas demoradas e precisava entreter o povo até que ela chegasse. Quando a Bíblia diz que a lei serviu de um guardião, ela tinha um propósito. Ela tinha um prazo e ela tinha um propósito. Qual era o propósito da lei? Né? Nós vimos que Gálatas 3,19 diz que ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Então, ela tanto tinha o propósito de denunciar o pecado do homem como uma natureza né, uma impossibilidade do homem por si sozinho reverter sua própria condição, como também anunciar a chegada de Cristo. Quando nós começamos a olhar a respeito né, dessas verdades, é, é, vale lembrar aqui que em Hebreus 7,19, 19, a Bíblia diz pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, 18 e 19. E por outro lado, né, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. A lei não produzia aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é uma obra da graça. É uma obra do Novo Testamento. Depois, em Hebreus 9, nos versos 9 e 10, texto que eu já li, né, fala de uma parábola para a época presente, é, é, é, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar o que presta culto. A lei era ineficaz para produzir aperfeiçoamento. Em Hebreus 10, 1... A Bíblia diz que a lei nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Então, a lei não produzia aperfeiçoamento. Ela tanto regulava a relação do homem com Deus, estabelecia o certo e o errado, mas ela comprovava a incapacidade humana de viver uma mudança por si mesmo. Né? Paulo escreve aos romanos e diz, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. E diz, quando o mandamento de não cobiçar foi dado, a cobiça reviveu dentro de mim, mostrou as suas garras, né? mostrou a sua força. Quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, fica mais fácil então entender o que eu quero chamar aqui também do caráter profético da lei. Né? Quando falamos a respeito de mudança, nós precisamos entender que a lei foi dada até que viesse o descendente, mas por qual razão ela foi dada de forma temporária? Ela não podia aperfeiçoar. Quando Cristo viesse, haveria aperfeiçoamento. Então, era necessário uma outra aliança, um outro formato. Mas ela também foi dada para apontar a chegada de Cristo. E com isso em mente, eu quero que você entenda, então, comigo, Romanos 10. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para justiça ou justificação de todo o que crê, nós precisamos compreender o que, que significa o fim da lei. E talvez a melhor forma de olhar para isso seja entender a declaração de Jesus lá em Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz assim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Esse até que tudo se cumpra mostra o caráter profético da lei. Agora, quando Jesus está dizendo, eu não vim revogar, eu vim cumprir, ele está dizendo, não é uma mera abolição no sentido de jogar fora, de dizer, não quero mais isso, vou colocar algo novo. Quando ele diz eu vim cumprir, Jesus não estava falando apenas de cumprir no sentido de obedecer, embora ele tenha obedecido e cumprido a lei. Ele estava falando de cumprir as figuras proféticas. Então, Jesus pega, por exemplo, em João 3,14, diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Quando você estuda Números 21, o episódio das serpentes abrasadoras e Deus orientando Moisés a levantar a serpente o evangelho, nós temos a, a, a serpente de bronze, nós temos o evangelho sendo pregado ali. Havia uma maldição que assolava o povo, as serpentes. Deus manda levantar uma figura da maldição, uma serpente. O bronze, na tipologia bíblica, lógico que eu vou resumir tudo aqui, ele fala de juízo. Deus estava tá dizendo, eu estou julgando o pecado que gerou essa maldição. A Bíblia diz que quem era picado pela serpente e olhasse para aquela que foi levantada, era curado e não morria dela. Quem não olhasse, acabava morrendo. O que é que nós entendemos? Jesus está apresentando o um paralelo. Havia uma maldição assolando os homens, o pecado. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, falando de Jesus, que Deus o fez pecado por nós. Deus o levanta na condição, assim como a serpente foi levantada, representando a maldição que os assolava. Jesus é levantado com pecado por nós, representando a maldição que nos assolava. Todo aquele que olha para o Cristo levantado, na sua condição da maldição de pecado, consegue receber... É, é, o, o que a gente poderia chamar, no paralelo da serpente, o antídoto do veneno, né consegue escapar da morte. Isso significa o quê? Que nós não temos que crer apenas que Cristo existe, mas nós temos que crer na obra de substituição que ele fez na cruz. Assim como o bronze falava de julgamento, Cristo foi julgado por nós para que nós não fôssemos julgados. Toda a escritura, quer sejam profecias diretas, explícitas e literais, ou figuras simbólicas, tudo converge na pessoa e na obra de Cristo. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir tudo aquilo que ela promete. Quando João Batista olha para Jesus, e o, o, o, o, o encontra a primeira vez, ele aponta o dedo e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, ele está dizendo, tudo o que nós praticamos ao longo da lei, com sacrifício de animais, apenas prefigurava a chegada desse, esse, é a provisão que Deus enviou para resolver o problema dos nossos pecados. Né? Quando a gente começa a pensar nesse termo, faz muito mais sentido a declaração de Hebreus, Hebreus 10.1, que diz a lei não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra dos bens vindouros. Ela projetava figuras. Nesse sentido, quando as figuras se cumprissem em Cristo, quando as profecias se cumprissem em Cristo, uma lei profética, ela não tinha mais necessidade, porque todas as suas figuras teriam se cumprido. Então, a lei, além de ter o um propósito né, de provar ao homem a sua natureza pecaminosa, a sua necessidade de Cristo, ela apontava a chegada de Cristo, os detalhes da sua obra de redenção, tanto que as epístolas do Novo Testamento, explicando aos cristãos a fé da nova aliança, é baseada o tempo todo em declarações, eventos e episódios do Velho Testamento, porque tudo apontava para a pessoa de Jesus e para a obra que ele haveria de realizar é, para cada um de nós. Quando nós começamos a entender esse cumprimento, nós precisamos ter um olhar de clareza. O que da lei se repete na nova aliança e o que não? Então, é evidente que nenhum de nós vai praticar o sacrifício de animais. né? Tudo isso eram figuras que já se cumpriram. Então, nós precisamos entender qual é a interpretação que a nova aliança dá a respeito de afirmações da lei. E aí que entra de novo a macrovisão. Quando você está estudando o livro de êxito e vê Deus falando, por exemplo, a respeito da oferta de incenso, você vai ver uma declaração de que aquilo era estatuto perpétuo por todas as gerações. Ué, como que algo pode ser estatuto perpétuo se a lei tem prazo de validade? Aí alguns começam a querer dizer, não, é porque não era tudo que ia passar. Tem algumas coisas que Deus queria que continuasse. De fato, tudo aquilo que a gente classifica como lei moral, né, essas coisas, obviamente, não passaram. Paulo, quando escreve aos, aos Colossenses, ele diz o seguinte, Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das Luas Novas, ou dos dias de sábado, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você não vê Paulo dizendo, ninguém vos julgue por imoralidade, por adultério, por homicídio, porque é lógico que essas coisas tinham uma outra forma de se lidar. Ele está falando de rituais cerimoniais, festa nova, dia de sábado, né? aquilo que se comia, aquilo que se bebia, então, essas figuras tiveram o seu cumprimento. Mas há declarações que continuam. No Velho Testamento, se cuidava dos pobres. No Novo Testamento, continua-se cuidando dos pobres. Né? No Velho Testamento, havia necessidade de amar e obedecer a Deus. No Novo Testamento também. Então, nós temos... É, antes havia oração, oração continua depois. Então, vamos voltar na oferta de incenso. Eu gosto sempre de dizer que o Velho Testamento ilustra o novo e o novo explica o velho. O que é que o Novo Testamento diz sobre o incenso? No livro de Apocalipse... A Bíblia diz que as orações dos santos são a oferta de incenso. A Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos. O Salmo é, é, é 141, se não me engano, deixa até checar aqui enquanto fala, que é um Salmo de Davi, ele faz menção a respeito desse evento futuro, né, a respeito da oferta de incenso. Ele diz assim... Verso 2 do Salmo 41, isso mesmo, o Salmo de Davi. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ele já estava anunciando profeticamente que um dia haveria uma releitura da oferta de incenso. Ela estaria ligada à oração. Quando o Novo Testamento diz que o incenso são as orações dos santos, aí você entende que a oferta de incenso continua sendo estatuto perpétuo. Não na sua figura, mas no seu cumprimento não no seu antítipo, que é a projeção da sombra, mas no, não no seu tipo, perdão, que é a projeção da sombra, mas no seu antítipo, que é o cumprimento disso. A mesma coisa em relação à circuncisão. Deus deu a circuncisão a Abraão antes da lei. Por ordem divina, Moisés incorporou ela na lei. Mas quando você lê Atos capítulo 15, vê os judeus tentando judaizar os gentios, dizendo, se vocês não se circuncidarem, não vão ser salvos. Você vê a confusão doutrinária que aquilo gerou a ponto de haver o primeiro concílio da história da igreja em Jerusalém. Qual é a conclusão a que eles chegam? Que ninguém deveria ser obrigado a circuncidar, que nós somos salvos pela graça de Deus, mas Paulo escrevendo aos romanos diz em Romanos 2, 28 29 judeu não é aquele que é exteriormente, circuncidão não é aquela que é na carne, mas sim a que é no coração. Depois escrevendo aos colossenses, Paulo fala da circuncisão do coração que acontece no batismo. Isso significa o quê? Que assim como a circuncisão é apresentada por Paulo em Romanos 4 como o selo da fé que Abraão teve, o batismo no Novo Testamento é o selo da fé que nós temos e ele é a circuncisão do coração. Então, nós temos declarações específicas de Paulo em Gálatas 6 falando sobre a não necessidade, a inutilidade da circuncisão literal, mas temos uma releitura de como se pratica isso. Já quando se fala do sábado, né? ainda que ele tenha sido né, uma instituição de Deus desde a criação e antes da lei ele é apresentado assim como toda a lei cerimonial como uma sombra de um bem vindouro o novo testamento não faz essa defesa e apologia né, em relação à guarda do sábado também não faz do domingo como se tivesse sido trocado como alguns sugerem Paulo escreve aos romanos e diz um faz diferença entre dia e dia outro julga igual todos os dias esse aqui não julgue esse, esse não julgue o outro. Se o sábado ainda fosse um mandamento, você acha que Paulo ia dizer, para aquele que considera tudo igual, deixa ele à vontade? né? Está tudo de boa? É lógico que não. Né? Não vou também esgotar o assunto aqui, mas estou falando a respeito da visão geral que nós precisamos para ter essa construção. Quando Jesus está dizendo, eu não vim revogar, eu vim cumprir, ele mexe num ponto que é muito importante, que eu e você né, tenhamos clareza é, é, é, de compreensão. Agora, eu sei que, se por um lado nós temos é, é, um extremo, né, que são pessoas que, de repente, estão querendo jogar fora todo o Velho Testamento e não entendem nem a importância né, de observar as suas figuras, as suas profecias, a construção que vem a partir dele, nós temos também gente que vive outro extremo, né, que não quer jogar absolutamente nada fora quando a Bíblia está falando de algo que se tornou antiquado, velho e prestes a desaparecer. Isso vai requerer de nós não só o equilíbrio, não só maturidade, mas também a macrovisão. Né? É lógico que é, é, a Bíblia fala que a criança, espiritualmente, ela precisa de leite, não de alimento sólido. A Bíblia fala de alguns que não estão aptos para um determinado nível de alimento ou discussão. Mas o que nós precisamos também não é só de tempo, de fé e maturidade, mas a capacidade de junto com essas coisas também ter esse, esse olhar geral, a capacidade de enxergar o todo, de enxergar a macrovisão bíblica. Eu acredito né, que são coisas que nós precisamos falar um pouco mais a respeito disso. É lógico que não é um assunto para você ficar pregando uma celebração de domingo, mas acredito que momentos como esse, para vocês que estão né, com esse anseio de entender mais, de crescer, no conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz, trabalharmos a ideia e o entendimento de macrovisão é muito importante. E nesse livro que está chegando aí, provavelmente no final de novembro, a gente trabalhou muito essa construção, não porque a ideia fosse explicar macrovisão, mas para mostrar como a gente tem que fazer uma construção coerente do que é a graça. Então, por exemplo, alguns estão apresentando a visão da graça hoje em dia quase como se ela fosse uma permissão para pecar. E isso é uma contradição de toda a preparação do evangelho. Se o propósito da lei era justamente mostrar ao homem a sua condição pecaminosa, mas ela não podia aperfeiçoar, qual a razão de ter sido substituída pela graça, a não ser ter substituído por algo que agora, diferente da primeira aliança, poderia aperfeiçoar o homem? A razão dela ser temporária e ter sido substituída é que ela não aperfeiçoava. E aí ela teria sido substituída por outra coisa que não aperfeiçoava. Alguns querem acreditar que a graça só perdoa pecados já cometidos. Isso já tinha na velha aliança. Aí nós temos uma nova aliança, baseada em melhores promessas, com Jesus como fiador, mas a coisa continua igual ou até um pouco pior, porque aí, na cabeça de alguns, ou na sugestão de alguns pregadores modernos da graça, Deus teria baixado o padrão. Gente, o padrão não baixou, o padrão subiu. Quando Jesus diz, o visto que foi dito aos antigos, lei de Moisés, ele diz, o visto que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Ele diz, eu, porém, vos digo, ame o inimigo, orem pelos que vos perseguem. O padrão abaixou ou aumentou? Aumentou. Aí, por exemplo, você vê Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterem. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Mas, juntamente com o padrão, subiram os recursos. Paulo diz em Romanos 8,3 que aquilo que fora é impossível a lei, porque estava enferma pela carne, Deus providenciou, né? e ele vai dizer isso no versículo seguinte, eu comecei estando no Romanos 8,3, né? ele diz aquilo que a lei não podia fazer, que foi impossível a lei, por causa da fraqueza da carne, ou porque a, a, ela estava enferma, a lei, isso Deus fez, enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Verso Termina dizendo, é assim Deus condenou o pecado na, na carne. Quatro, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era a exigência da lei? Obediência. A obediência não foi possível, a plena obediência, na velha aliança. Mas ela se tornaria possível na nova aliança. Então, qual é a maior definição de graça? É que ela, pela primeira vez na história da humanidade, permitiu ao homem, viabilizou ao homem, poderou o homem para viver a obediência nunca antes possível. Ou seja, enquanto a maior definição bíblica da graça é que ela torna o homem, pela primeira vez na história, possível a plena obediência a Deus, alguns estão tentando sugerir que ela é uma desculpa, uma complacência, uma permissão para pecar. Isso é um ultraje, uma violência às escrituras sagradas. Então, quando nós conseguimos ter o desenho dessa construção, nós não vamos chegar em conclusões equivocadas. Hoje, nós passamos por uma mudança de natureza. Nós temos recursos sobrenaturais para vencer. E essa mensagem precisa ser proclamada com não só a coerência da construção Bíblica, né? mas com a sua integralidade, a sua visão completa. Mas as pessoas, às vezes, não conseguem entender o propósito do que veio substituir o primeiro porque não entenderam nada a respeito do que Deus fez antes ou trabalhou depois de novo a deficiência de conclusões teológicas continua sendo né, a macrovisão. Se não me engano, foi Richard Sibius que disse a verdade de Deus concorda consigo mesma. Né? Então, nós precisamos entender o todo das escrituras. E para isso eu quero te encorajar, leia a Bíblia, não apenas porções, leia toda a Bíblia. Né? Episódios do Velho Testamento que talvez não estão te fazendo muito sentido, sobre Abraão, os patriarcas, sobre Davi, daqui a pouco, a luz do Novo Testamento, você consegue entender isso melhor, encaixar melhor as peças do quebra-cabeça. É lógico que via de regra, eu aconselho todo mundo a gastar muito mais tempo no Novo Testamento, onde a revelação é muito mais clara do que só no Velho, mas... Nós precisamos do entendimento todo, completo, integral das Escrituras, como também precisamos de um entendimento de doutrinas. Né? Porque nós, eu, eu vejo pessoas, por exemplo, querendo discutir escatologia, que é algo que ficou em alta agora, né? desde esse tempo de pandemia, as pessoas perguntando se é o fim do mundo, não é o fim do mundo, chegando. Agora, as pessoas querem discutir a doutrina das últimas coisas sem entender as outras doutrinas. Então, por exemplo, não tem um fundamento da doutrina da salvação não tem um fundamento da doutrina da igreja, mas quer discutir o desfecho da obra da redenção e o desfecho da obra da igreja sem essa construção. Nós precisamos de macrovisão, né? se queremos essa é, é, é, visão sadia. Então fica aqui o encorajamento. Né? E para tentar ajudar aqueles que nos acompanham, eu falei isso semana passada, é, eu tenho sido muito confrontado por bons amigos, né, desses que não se incomodam de falar a verdade é, é, e, e muitos deles dizem, Luciano, nos incomoda saber que você tem tanta riqueza na escola bíblica e que você fala tão pouco a respeito desses cursos né, que além de trazer um bom conteúdo bíblico são extremamente acessíveis né? a verdade é que não sei, se alguém souber me fale, que eu quero dar os, os parabéns né, se tem gente que disponibiliza os cursos de uma forma tão acessível, né, por preços tão baratos como nós fazemos, né, é lógico que a gente tem uma taxa simbólica aí que nos ajuda não só a pagar os próprios custos como a produção dos outros, como também movimentar toda essa roda do nosso ministério que produz, que, que disponibiliza a maior parte do que produz de forma gratuita, a gente disponibiliza dois tipos de produtos, livros como esses que divulgamos aqui, e os cursos é, online. Esses são os únicos, vendidos sempre por preços acessíveis, com dois propósitos. O primeiro é sempre te abençoar e te edificar. O segundo é que a venda deles retroalimente a nossa estrutura e nos permita fazer cada vez mais. Para você interessado na macrovisão bíblica, né? Nós temos muitos cursos à sua disposição na escola, a gente trata em questões doutrinárias né? a respeito do que é a Bíblia, do que é salvação, a pessoa de Deus o Pai, a pessoa de Jesus, um outro modo, Espírito Santo, nós temos inclusive um, um, um combo de três é, é, é módulos que formam a escola do Espírito, porque um a gente fala da, da pessoa, da obra e do relacionamento do Espírito Santo, um outro só sobre os bons, outro sobre a oração em línguas. A gente tem módulo a respeito da igreja, escatologia, as pessoas me fazem muitas pergunta, passou, qual a sua opinião? Eu digo, gente, eu dou 16 aulas num curso, só para tentar colocar a base, o fundamento mínimo. Não dá para começar a discutir qualquer assunto sem... É, é, é, a gente fazer essa construção do macro, da visão né? e se você quiser conhecer mais da nossa escola, está aparecendo aí no, no, no rodapé do vídeo né? acesse escola.orvalho.com nós temos muitos cursos lá, está tudo meio como um menu à la carte, você entra não, eu quero entender a, a, a respeito da tipologia do tabernáculo tem curso para isso, eu quero um curso de capacitação é, para a vida cristã, tem vários para isso Capacitação ministerial, tem vários para isso. Doutrinária é o que mais tem. Né? Então, tem muitos recursos, não só os meus cursos, mas tem também de outros professores. Agora, o que você pode, caso tenha interesse, né, é optar por fazer uma assinatura. É, raramente as pessoas me vêm falando a respeito de preço quando anuncio qualquer coisa. Mas, gente, pô, gente me ajuda aí, é R$31,80, né? R$31,90. Por 31,90 ao mês... Né? está mais barato que muito lanche e pizza por aí, você tem acesso ilimitado a todos os meus cursos. Né? Você decide o que estuda, quando estuda, a hora que quer né? é, é, é fazer isso, o seu ritmo. Né? Eu quero fazer um curso em uma semana, eu quero fazer o curso em três meses, é você que decide, não há pressão nenhuma, você ajusta isso à sua vida, à sua agenda, mas eu quero tentar... Te encorajar. Só existe uma forma de construirmos essa macrovisão: é dando muita bagagem, é dando muito material, é trazendo entendimento sobre as mais diversas doutrinas. né E eu não quero é, estar aqui apenas pregando algumas mensagens curtas de encorajamento, elas têm o seu papel, elas têm a sua importância. Anos atrás, quando Deus começou a falar comigo sobre o sub-12, que já faz cinco anos que a gente produz. Né? Deus falou comigo sobre aquele texto de Abacu, que escreve a visão, crava em tábuas para que possa ver até quem passa correndo. Mas o senhor falou comigo também, você não vai só encurtar algumas mensagens para um grupo, você vai aumentar para outros. E foi a partir disso que nós começamos a produzir o conteúdo da escola, né? para falar com mais profundidade, com mais detalhes sobre verdades que precisam de uma exposição maior, mais rica, mais longa. Né? Então, fica aqui para cada um de vocês o meu encorajamento a buscar a macrovisão por meio da literatura por meio da né das de, de cursos online como esse é, a gente também tem uma opção lá no site para quem quer um, um, uma grade mais teológica nós temos uma parceria divulgamos o curso é, é, é do ministério ID, né eles têm não só a, a, a, as matérias de doutrina sistemática, muitas dessas eu apresento, mas lá você pode estudar panorama de Novo e Antigo Testamento, você pode estudar geografia, bíblica, história, é, é, missões, seitas e heresias. Então, para quem quer uma, uma grade e um trilho, você também pode acessar ovalhocom é, ovale.com.br ou use o QR Code que está aí na, na tela, é uma sugestão para um trilho, são é, 16 módulos, de 13 aulas cada, nós estamos falando é, de 208 aulas, mais de 150 horas é, é, é, de aula, num, num trilho que você pode fazer com toda uma construção progressiva e também pode te ajudar nisso. Né? Fica aqui, vou repetir o que falei antes, fica o meu encorajamento, nós precisamos buscar esse entendimento rico, essa macrovisão. Que o senhor te abençoe e que desperte seu coração. Minha oração nesses últimos dias tem sido em cima da profecia de Amós, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que haja fome pela palavra no seu coração e que você possa buscar isso em nome de Jesus. Eu acabei empolgando aqui a ponto de esquecer é, é, a questão das perguntas, mas nós estamos com um horário bem é, é, é, adiantado e, e gostaria, então, de poder encerrar isso é, sem que a gente entre é, é, nas perguntas, até porque quando falo de macrovisão, algumas dessas coisas é muito difícil você responder, muito curto, muito rápido. Espero que essa live tenha te abençoado. Se sim, né, isso fica é, é, liberado aí nos nossos canais. Primeiro essa live é, é, imediata, depois a gente libera um outro vídeo sem aqueles, aqueles trailers, eu brinco, né? que nós colocamos no início para quem está esperando, mas você pode compartilhar isso. Se te abençoe, e acredito que vai abençoar outros, pode compartilhar isso com o maior número de pessoas que você puder. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. E eu vou terminar aqui fazendo aquilo que é de praxe. Se você não viu antes, né, é, é, quando estava para iniciar a live, normalmente o final daquele último vídeo é, é, dos que a gente passa no tempo de espera, anunciando que a gente já está para começar ao vivo, nós temos um vídeo que é um institucional do Ministério. Se você ainda não assistiu, né, eu convido você a ficar um minutinho só, mais. É só mais um minutinho. Assista esse vídeo e, com isso, a live está encerrada. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Deus abençoe cada um de vocês. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros